Hello, alô, 15 de março de 2023. Obá, 14 de março a gravar para ser publicado a 15 de março de 2023. E que tal como prometido há um ano atrás. Vamos ver como é que está a situação na China. E há um ano atrás, há precisamente há um ano atrás estava a defender que as cotadas chinesas iam, tinham atingido o fundo, e iam começar a subir por aí fora, por isso vamos revisitar a situação, até porque, como o Pedro Moreira muito bem disse aqui, é a altura de revisitar este cenário que eu falei no ano passado e que tinha prometido que em Março de 2023 iria revisitar, como também em Março de 2024. Por isso fica já também aqui a antecipação que para o ano estaremos a repetir este vídeo. Mas para já, vamos ao que interessa.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 Então, há um ano atrás eu estava a afirmar com convicção que as ações chinesas tinham acabado de bater o fundo, não é? Li ali a minha bola de cristal e disse que as ações chinesas tinham batido o fundo, que dali para a frente ia ser sempre a subir. E por isso, e por isso antes de começar a, a gravar mesmo este vídeo direitinho, falta uma coisa aqui, que é, não se grava um vídeo sobre cotadas chinesas sem o Ashimaki. É, vamos cá. Agora sim, okay? Agora sim. Eu sei isto, podem não ser caracteres exatamente chineses, eu não sei, não sei falar mandarim, ok? Mas o que interessa é que agora estamos mais orientais, e por isso, prontos para fazer este vídeo. E então vamos ao ponto de situação, quero-te mostrar aqui como é que estamos em termos do índice Hang que há um ano atrás eu disse que... Estávamos no, no fundo, não é? No fundo do poço, por isso vamos a ver: a diferença de há um ano para cá, praticamente o índice não, não foi lado nenhum num ano. Na verdade, eu quando gravei o último conteúdo foi aqui a 16 de março, eu lembro, estava a 20 mil pontos e 87,50 e de lá para cá uh, o índice está a cair 4. 1,18% à data que estou a gravar este conteúdo, mas na verdade, efetivamente, as ações continuaram a cair por aí fora, o índice sangue continuou a cair de março até ao final de outubro de 2022, ainda caiu uns 27%, por isso lá se vai a minha afirmação de que dali para frente o índice iria subir, se olharmos a performance há 5 anos, também não é nada animadora, por isso, eh, tendo gravado isto alguns aqui em Março de 2022 para agora, eh, vemos que as coisas não estão nada animadoras, também dá 5 anos para cá, o índice está a cair quase 40%, mas quando olhamos no muito longo prazo, pelo menos desde 1987 até agora, o índice pelo menos subiu de 620%, aproximadamente, isto sem contar com dividendos. Okay? Agora, uma coisa que eu já tinha mencionado no ano passado, volto a mencionar aqui, existe uma enorme volatilidade neste índice ainda, os mercados na China não são tão desenvolvidos como os mercados nos Estados Unidos, do ponto de vista de, de eficiência de financeira, etc. deficiência eficiência de mercados, e então é natural que ainda haja muita oscilação, porque há muitos investidores que não passam de especuladores. Mas tirando isso, tirando isso, uh, efetivamente o que nós vemos aqui é que Continuamos num período de alguma quebra, ok? De alguma quebra e talvez agora até possamos estar num caminho de ascensão nunca se sabe no curto prazo. Mostrar também o ETF que eu tinha mostrado o ano passado, que é tecnológico, por isso é ligado sobretudo às tecnológicas chinesas e o ano passado estávamos aqui em 4 Hong Kong dólares e 18 cêntimos de Hong Kong dólares, atualmente estamos cerca de 11% abaixo desse valor, mas na verdade... Na verdade, ele chegou a derreter bem mais, desde que eu falei, ainda derreteu uns 34%, ok? Um, talvez uns 34% pelo menos, mas também este é um ETF muito, muito recente, como vejo, só desde Agosto de 2020, mas com todos os efeitos está aqui e não há que esconder isso, a rentabilidade é negativa, de, nos últimos dois anos e meio, os investidores que entraram ali perderam 51% mas se eu vier ver uh, uh, as ações da Alibaba que estavam nos no 80... Não, estavam nos... deixem ver aqui as minhas notas. Nos 95, 84, não consigo pegar ali no ponto que estavam em 95 dólares nos Estados Unidos e por isso agora estão nos 83, por isso claramente abaixo do que eu tinha dito há um ano atrás, e é curioso como uh, esta montanha russa se materializou completamente na Alibaba. Num período tu ganhas 50%, no outro período a seguir uh, perdes 48%, no outro período a seguir fases 90%, enfim, é uma montanha russa total, atualmente desde finais de janeiro de 2023 até agora uma queda de 30%. Este é o resultado ao fim de cinco anos, por isso os investidores continuam a perder dinheiro aqui na Alibaba e no muito longo prazo, desde que a empresa entrou em bolsa em 2014 até agora, perdeu 11%. Não me vou estender muito aqui, ainda há pouco tempo tive um vídeo a falar sobre a Alibaba, sobre como é ridículo este preço, porque em 2014 o negócio tinha um dado volume de receitas e, um, e um, uma dada lucratividade, hoje em dia duplicou lucros, triplicou receitas, enfim, melhorou margens, melhorou reatabilidade, melhorou tudo e mais alguma coisa, a parte da cloud, a nuvem que não existia cá atrás, hoje em dia já são 9% do negócio, enfim, a empresa continua a crescer a olhos vistos e no entanto as ações ainda não foram a lado nenhum neste período de 7, 8 anos. Mas está tudo bem porque também os grandes investidores mundiais muitas vezes demoram 7, 8 anos a investir, a acumular ações de empresas que estejam em salto, pela qual como o Buffett fez, por exemplo, na Coca-Cola, na American Express e muitas outras. Okay? Por isso, para os investidores pacientes, 7 anos não é nada, os próximos 20 ou 30 podem revelar uma situação bem diferente. Mas o ano passado também apresentei a GD, okay? e as ações também tiveram aqui umas belas oscilações, e, efetivamente hoje em dia estão mais baixas do que quando disse há um ano atrás, não há que esconder uma vez mais, e na verdade até ao final de outubro elas ainda desceram bastante mais, ok? Performance de longo prazo, a GDI ao menos desde 2014 até agora fez com que os investidores dobrassem a sua posição, mas não sem esta volatilidade tremenda que umas vezes sobe 100%, outras vezes cai uns 50, 60%, ok, outras vezes cai uh, mais 60%, enfim. Também mostrei a Tencent, por isso vamos a isso, Tencent dá um ano para cá, as ações até subiram ligeiramente, cai, de, ou bah, face à data de gravação, estão uh, praticamente na mesma, uh, excluindo dividendos, claro, e, porque a empresa paga um dividendo, ok? mas efetivamente, uma vez mais, até o final de outubro, ainda houve uma valente queda nas ações da Tencent. Por isso, para onde quer que olhemos, quer seja para o índice principal, quer seja para uma portente mais tecnológica, quer seja para ações do ponto de vista individual, e, efetivamente, algumas destas cotadas continuam, uh, a situação na China, no geral, não aborna a favor e por isso há ah, um ano para cá praticamente nada mudou. Praticamente nada mudou e as ações continuam no mesmo ponto, o que eu agradeço imenso, a sério, agradeço mesmo aos investidores que estão a vender as ações das empresas excepcionais porque me permitem a mim continuar a adicionar ações a preços de saldo, ok? Infelizmente na Alibaba não consegui adicionar nada aqui nos 60 dólares, mas tenho conseguido lá para trás nos 80, 90, por isso está tudo bem, uma vez mais o meu foco não é esta performance de, dos últimos dois anos e meio, na verdade aqui em cima eu tinha que... 1,5% para aí por cento do meu portfólio, 1,5%, mesmo muito pouco o meu portfólio, estava aqui na Alibaba, à medida que fui caindo, fui reforçando cada vez mais o meu investimento e talvez mais ou menos daqui para cá, ok? De finais de 2021 para cá, a, a, a empresa representa cerca de 20% do meu portfólio. Claro que vai variando o preço, neste momento, com os preços em queda, no, nos últimos tempos, se calhar está andando a falar uma posição de 17, 18% atualmente, uh, quando as coisas ficam mais otimistas ela chega a atingir 21, 22% de portfólio, enfim, variações de curto prazo não fazem diferença nenhuma quando estou focado no que o negócio faz. Mas eu tinha dito, regressando aqui, que um ano depois a situação poderia estar muito melhor para as cotadas chinesas, porque estava a haver um estímulo financeiro e económico na China. O, o, o governo estava a estimular a economia por, em primeiro lugar, baixas de taxas de juro, reduções de taxas de juro, em segundo lugar, estímulos ao crédito. Tínhamos visto aqui que o crédito, nos últimos meses, tinha aumentado bastante, ok? De, por isso, neste período tinha. A aumentar andado a aumentar bastante e, e por isso as coisas seriam mais otimistas para a China. Acontece que ao longo do verão tivemos notícias de que uh, a China estava a assumir uma postura de covid zero e por isso a uh, impactar tremendamente a sua economia que é altamente exportadora e como sabemos houve graves problemas em termos de exportação durante este período. Se o fundo foi batido em 28 de outubro, não sei, eu volto à minha posição aqui, há que, que manter-nos focados, tal qual como eu tinha dito, e para mim aqui a 15 de março de 2024 iremos ver se estamos mais altos ou não. Para, a meu ver sim, porque a economia chinesa está a recuperar, por isso é que houve este grande avanço de outubro para cá, deixou de assumir uma política covid zero, passou a expandir e a abrir as suas fronteiras novamente. Agora, a realidade é que a expansão na China e estes estímulos económicos e financeiros continuam a acontecer a todo o gás, como tu podes ver, notícias bem recentes, 5 de fevereiro, 10 de fevereiro de 2023, 14 de fevereiro de 2023, e já agora eu coloquei aqui no Google Bloomberg China New Loans, por isso novos empréstimos, na China e a Bloomberg é um, um terminal bem, bem conceituado, okay? uma fonte de informação bem conceituada. E o que dizem aqui é que a China está com recorde, okay? novos recordes de empréstimos, porque o, efetivamente o, o governo chinês está a estimular o consumo, está a estimular agora uma. está a procurar uma economia na China mais virada para o consumo, tal e qual como são as economias aqui nos países mais desenvolvidos, a meu ver. Até agora a China foi muito produtora, produtora, produtora, agora está a estimular sobretudo o consumo para dinamizar a sua economia e, e a meu ver isto vai, sem dúvida alguma, ter um impacto muito positivo nas empresas chinesas, na economia chinesa, na sociedade chinesa, nas empresas chinesas, em toda a gente. Também uma informação recente de março de 2023 a mostrar que o crédito para fevereiro na China cresceu muito mais rapidamente do que era esperado pelos analistas, temos aqui novos empréstimos em cerca de 1.81 de trilhões de yuan quando se esperavam 1.5. Temos um money supply de, de ter crescido 13% face ao mesmo período do ano passado quando se esperavam 12.5. Enfim, estamos em recordes por todo o lado. A China a estimular a economia ao ritmo mais rápido dos últimos sete anos. E, e muito preocupada com uma recuperação rápida da sua economia depois de, destes anos de crise pandémica que acabaram por impactar fortemente as empresas nacionais. Recentemente também a China projetou um crescimento do seu PIB em cerca de 5% é verdade, nada de extraordinário faça à, à sua média das últimas décadas, a China tinha-nos habituado a crescer a uns 7-8% ao ano de repente passa a crescer só 5%, ainda assim Sim, o ano passado foi bem pior, por causa da, da política Covid-0, 3%, mas não há que negar, a China está a crescer menos. Naturalmente, tudo uh, o que cresce acaba por maturar o seu crescimento. De qualquer das formas, o Banco Central na China tem vindo a procurar cada vez mais medidas para impulsionar o consumo, para impulsionar a, a, a dinâmica da economia, para fazer tudo por tudo para que realmente a China recupere valentemente nos próximos meses. Por isso, a meu ver, eu ainda estou mais otimista para a China do que há um ano atrás, sabendo que os preços das cotadas chinesas estão ainda mais baixos ou mais ou menos no mesmo nível estavam no ano passado, por isso ainda melhor oportunidade na minha visão. As taxas de juros na China também baixaram, de, há um ano atrás estava em cerca de 3.7 taxa de juro nominal, ok, e agora está nos 3.65, baixou ligeiramente, ainda assim Uh, a meu ver, cada vez mais a China vai procurar fazer o que outros países fizeram, que é baixar a longo prazo as taxas de juros. Se formos a ver os últimos 5 anos, esta é a tendência, baixar, baixar, baixar, baixar. Últimos 10 anos ainda mais, Querem reparem como de repente há uma crise na China, como houve aqui em 2015, e baixa-se repentinamente as taxas de juros, colapsam uh, aqui uns 20%. E por isso, uh, podes ver também aqui no Trading Economics, quase todas estas estatísticas mostram-nos que a China está a procurar dinamizar cada vez mais o, a sua economia. Estes dados mostram-nos, a meu ver... Uh, a mim, pelo menos, mostram-me estar mais otimista, dão-me razões para estar mais otimista. Enfim, a verdade é que um ano depois de eu ter previsto, <risos> na minha bola cristal avariada, que as ações chinesas tinham batido o fundo, porque estavam a subir, num só dia, mais de 20%, muitas delas chegaram a subir 30 e tal por cento, e por isso estava errado, estava completamente errado, e por isso pode estar a perguntar, mas então... É o que é que eu posso aprender daqui, que okay? Qual é a lição número um a uh, retirar daqui? E há uma lição muito importante que nós podemos retirar daqui. A lição, a lição é que no curto prazo toda a gente vai estar enganado. ok? O que é que eu quero dizer com isto? Não vale a pena estar a fazer previsões económicas é completamente inútil, como tu viste, eu tinha todos os motivos, apresentei esses motivos pelos quais há um ano mostravam estar mais otimista para a economia da China, e no entanto, uns meses depois, de repente, aparece uma outra dinâmica que foi um, um, um alastrar muito rápido da Covid-19 na China, e de repente o governo toma medidas que prejudicaram a sua economia no curto prazo. As ações foram por ali abaixo durante uns meses, e como tu vês, no curto prazo, que para mim curto prazo é 1 a 2 anos, dois anos é curto prazo na é mesma, ok? Por isso em um, dois anos ninguém consegue prever o que é que vai acontecer. Agora, eu tenho a certeza de uma coisa, ok? Tenho a certeza de uma coisa. No longo prazo, ou seja, períodos de 10 anos ou mais, no longo prazo as ações vão corresponder à qualidade do negócio. Negócios que são medíocres vão continuar a ter rentabilidades medíocres. Negócios que são superiores e que estão a aumentar, estão a crescer receitas e lucros 20% ao ano, por exemplo, as suas ações também vão estar a oferecer rentabilidades muito semelhantes aos seus investidores. Negócios que tenham rentabilidade sobre capital investido absolutamente extraordinários nos 20%, 30%, muito provavelmente ao longo de uma década, duas décadas, vão dar rentabilidades aos seus investidores na ordem dos 20%, 30%. Isto quer dizer que vamos ganhar 20%, 30% todos os anos com as ações nestas empresas? Claro que não, ok, claro que não. No curto prazo pode estar a perder 50%, depois no ano a seguir uh, tens uma rentabilidade de 90%, ainda agora te mostrei isto com a Alibaba, que até de março de 2022 até outubro de 2022 ainda perdeu ali uns 40%, mas de outubro de 2022 até janeiro de 2023 quase dobrou o, o valor das ações e por isso o curto prazo tudo pode acontecer. Agora quem está focado no longo prazo, quem está focado na qualidade do negócio no muito longo prazo tem certeza que vai ter rentabilidades muito, muito interessantes. Mas por isso está aqui feito o rescaldo um ano depois, um rescaldo que me escaldou um bocadinho de qualquer das formas, a 15 de março de 2024 voltamos aqui para ver em que ponto de situação é que estamos, se as ações chinesas bateram mesmo no fundo e, e, e, e se já estão mais altas, okay? se efetivamente o índice Hang Seng, se as ações particulares estão mais altas ou não e por isso eu continuo a encontrar oportunidades de investimento novas na China ainda há pouco tempo comentei aqui com os subscritores do nosso serviço de subscrição de análises ações o iel elite pro comentei com eles uma uma análise fiz uma análise que de uma empresa farmacêutica chinesa que tem os fundamentais tremendos absolutamente fantásticos e que melhor que tudo está muito, muito longe dos holofotos, por isso sempre que se fala das cotadas chinesas, os mídias referem sempre as mesmas do costume, não é? É Alibaba, é Baidu, é Tencent, é NetEase, é, e depois há ali algumas que estão mais escondidas e que permitem-nos a nós, pequenos investidores, aproveitar estas ineficiências do mercado e, que, e assim obter verdadeiros investimentos lucrativos a longo prazo. Espero que tenhas gostado deste vídeo e diz-me também aqui no, nos comentários se, se achas que a minha bola cristal também eu devia deitá-la fora. Diz-me aqui nos comentários também, ok? Todas as críticas são bem-vindas, como sempre, desde que feitas da forma correta, tá? Diz-me aqui nos comentários se gostaste deste conteúdo e o que é que tu achas aqui das cotadas chinesas, se também tens investimentos na China ou não, e encontramos-nos, pelo menos, pelo menos, é 15 de março de 2024, se não for antes, tá bom? Bah, tchau, tchau.